Outra novidade aqui da StreamYard, que é o Máximo, que é onde você consegue compartilhar um trecho da sua live lá para o Rios. Olha isso aqui que eu vou te ensinar. Então, você vai aqui cortar e reaproveitar. E aqui, Shorts e Rios, Gente, isso aqui também é muito novo. Antes, a StreamYard... É, liberava baixar gravações somente no plano pago, agora é possível também no gratuito, tá certo? Por isso que eu falo que eu gosto demais dessa plataforma, tá? Então, nesta aula eu vou te ensinar gravação da sua videoaula, depois eu tenho uma outra aula que eu ensino transmissões ao vivo, que são as lives, tá? Vai selecionar os seus slides, tá? Então, vocês estão vendo que ele subiu para cá, eu vou clicar nele, e vai aparecer aqui na tela. Aí eu tenho algumas cenas. Vocês estão vendo aqui, ó, cenas aqui embaixo. Então eu coloquei nessa cena onde eu fico aqui, o slide fica menor e eu fico maior. Só que nessa que eu tô gravando para com vocês aqui, eu tô em outra cena, tá? Eu tô nessa daqui, ó. E aí você escreve o que você deseja, né? Eu coloquei aqui, ó, inscrições abertas, mentoria, enfim. Clica nesse botãozinho aqui, rolagem, na parte inferior e adicionar um banner. Pronto, olha lá, ó, você está ao vivo e o banner está aparecendo. Então, por isso que eu falo que não precisa editar, né? Você está vendo? Ó, entrou o slide e compartilhou tela. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que você faz para compartilhar um vídeo. É, inscrições abertas é, do seu curso, da sua mentoria, você coloca o que você quiser aqui, tá? E aí vai ficar é, em movimento esse banner aqui rolando na parte inferior. Tanto professores quanto especialistas, né que é o meu público aqui, que a gente possa cada vez mais ter o nosso empoderamento digital por meio da nossa presença digital. Contem sempre comigo, tá certo? E muito obrigada, sucesso e espero que vocês brilhem em suas lives, em suas videoaulas, curso online, enfim, tá certo? Fiquem com Deus.